Olá, tudo bem? Eu sou o Neymar, consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre troco. Cadê o troco? Onde é que se consegue troco? Vamos lá? Uma coisa muito recorrente que acontece nas nossas lotéricas, e inclusive em todo o comércio, é a falta de moedas. Acontece que, talvez você não saiba, mas de cada 10 moedas, 4 estão na casa de cada um dos brasileiros. Isso são informações que o Banco Central nos passou. Além disso, só para você ter uma ideia, 39% das pessoas têm entre 2 e 3 reais na bolsa, no bolso ou na carteira. Isso representa um dinheiro que está em movimento, porque ele vai ser passado para o comércio e você poderá ter acesso a ele. Mas se você pensar em 2, 3 reais de moeda é pouca coisa, só que quando você vai pensando na quantidade de clientes que você atende você começa a ver que talvez ali seja um bom lugar para se conseguir troco. Então nesse vídeo eu vou te passar duas estratégias principais para você poder conseguir troco com o seu cliente e com parceiros de fora da sua empresa. Então vamos lá! A primeira parte que eu quero te passar é onde conseguir troco. Se você clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, um dos primeiros links vai te passar uma lista com diversos tipos de empresas que podem ofertar para você as moedas. Eles também precisam de moedas, mas normalmente eles recebem uma quantidade de moedas maior do que a demanda deles e você poderá ir neles para poder conseguir esse material. Vale ressaltar que nesse link, além de conseguir essa listagem, você também vai ter acesso a modelos de plaquinhas que você poderá utilizar dentro da sua empresa, próximo aos caixas, para que você consiga mais moedas. Uma coisa muito importante, essas plaquinhas, uma das estratégias para que ela tenha bons resultados é que elas sejam temporárias. Você pode até manter as placas constantemente pedindo troco, mas se você sempre mantiver a mesma, as pessoas começam a não dar muito valor para ela. Eu diria que você pode ter em torno de umas três ou até mesmo quatro modelos de plaquinha para poder colocar ali no seu caixa. Dessa forma, você sempre fará com que as pessoas olhem aquela placa e vejam o que está escrito e aí elas se sensibilizarem pela sua situação. E aí é onde entra a segunda estratégia, que é conseguir com seu próprio cliente essas moedas. E aí, para conseguir essas moedas, eu vou te dar agora três dicas para você conseguir. A primeira delas é fazer uma coisa que é muito simples, pedir. Se você pedir troco para o seu cliente, se você pedir moedas que ele possa ter, ele vai te fornecer provavelmente. Porque a maior parte das pessoas preferem não carregar moedas. Mas mesmo assim nós carregamos por uma questão de necessidade. Se você souber fazer, eu vou te passar agora uma segunda dica que essa é matadora. Você sabe quem mais tem moedas em casa? As pessoas de idade. Se você conversar com as pessoas de idade de uma maneira cortês e se você convidá-la de uma maneira agradável a dar as moedas que ela tem em casa, ela vai trazer isso para você. Você pode fazer isso de uma maneira, que você diga a importância disso tanto para o comércio como inclusive para ela, porque ela vai poder levar uma nota e não ficar com aquele volume de moedas em casa, sendo que o comércio está precisando. A terceira dica que eu vou passar para você é uma que pode parecer óbvia, mas pouca gente se preocupa com ela. Se você tem algumas pessoas que sempre trazem moedas, nunca, jamais negue acatar as moedas dessa pessoa e eu vou te explicar quê. Se ela traz durante algum tempo moedas para você e quando você não precisa, você não pega moedas dela, ela vai se desanimar e vai parar de trazer moedas para você. Então, se as pessoas, se você tem uma pessoa que traga uma grande quantidade de moedas e ela traz isso de uma maneira constante, sempre acolha as moedas e se porventura você não precisar, mas uma coisa muito simples. Liga para o seu colega lotérico, diga que você tem moeda sobrando na sua casa lotérica, que com certeza ele deve estar tá precisando. Além dessas duas dicas principais, com fornecedores externos, com parceiros externos e também com seus clientes, existe uma terceira coisa que você pode ter que eu vou passar para você de bônus. Você pode até dizer que isso não dá certo, mas eu vou já te dizer o porquê que isso pode dar certo e o que, que você fará se não der certo você pode entrar em contato com o seu banco e pedir moedas. Se você está dando risada dizendo que isso é lenda, eu digo para você que não é. Por dois motivos. O banco que é responsável para poder fazer a transmissão de moedas no Brasil para fazer a distribuição é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Esses dois bancos, principalmente, e não só eles, têm a responsabilidade de ofertar as moedas de acordo com a demanda e com a necessidade. Se porventura você foi ao banco e eles negaram moedas para você, dizendo que não tem e provavelmente eles podem não ter mesmo, a questão que você deve fazer é o que? Você pode denunciar. Você não está denunciando o banco como se ele não quisesse, você está denunciando por ele não te entregar e ele vai providenciar as moedas da maneira que o Banco Central o indicar. E você pode fazer isso de uma maneira anônima, através do número 145, onde você vai informar qual é o banco, qual é a agência e quem foi a pessoa que lhe atendeu dizendo que não teria disponibilidade de moedas naquele momento. Se você quiser, pode ser totalmente anônimo, dessa forma você não vai ter nenhum tipo de represália se porventura você acredita que isso não vai dar certo, existe uma outra possibilidade. Vá até a associação comercial da sua cidade e peça para que a associação comercial entre em contato com o Bacen, porque a partir daí o Bacen verá que há uma grande demanda, uma grande necessidade nessa região e por isso vai providenciar as moedas para atender essa questão. Se você tem dúvidas sobre o que eu estou falando, pode clicar também aqui na descrição que tem um link onde diz exatamente como o banco deve proceder caso você vá até ele peça moedas. E se ele não ofertar as moedas, nesse mesmo link você vai ver o que, que você pode fazer. Volto a lembrar, você pode ligar no número 145. Espero que essa ajuda tenha sido de grande valor para você. Lembre-se, no link aqui embaixo nós temos uma lista de comércios que podem te ofertar moedas e também uma lista de parceiros que podem te ofertar a moeda e também as dicas de plaquinhas que você pode colocar próximo aos seus caixas nos seus guichês. Como sempre, espero que esse material tenha te ajudado. Se você tem ideia de onde a pessoa pode conseguir moeda, coloque aqui nos comentários, ajude os nossos telespectadores a verem as suas ideias de onde pode se conseguir mais moeda. Peço para você que clique em curtir e também compartilhe esse vídeo com outros lotéricos. Será de grande importância para que os operadores e também donos de lotérico possam ser ajudados cada dia a mais por você compartilhando um conteúdo que é de relevância para ele. Como sempre, te desejo sucesso e produtividade!